Aí você deve estar pensando, André, você está me dizendo que eu vou aprender dança contemporânea só nesse curso online? Calma, isso não invalida suas aulas presenciais que você já fez ou pretende fazer. Pelo contrário, ajuda você e seu professor a avançar nos conteúdos dentro de sala de aula. E me diz... Quanto custa você se conectar com seu corpo, treinar a auto-observação em movimento e ganhar mais técnica e virtuosismo, ou seja, a capacidade de criar conexões internas e externas? E quanto custa sua qualidade de vida fazendo dança de uma forma diferenciada, que te capacita progressivamente à medida que você mesmo vai sabendo como e para onde direcionar as energias do seu corpo enquanto movimenta. O real benefício do curso online Método 100 de Dança Contemporânea é como ele realmente transforma as pessoas, de modo que se movam com autonomia e qualidade, e assim, criem elas mesmas um corpo mais potente saudável. E mais, adquirem conhecimento para poder passar para outras pessoas. Isso tudo independente da idade, tipo físico ou experiência em dança. No curso, eu dou várias combinações de aula de dança contemporânea completa, onde todas as bases do Método 100 são aplicadas em exercícios divididos em módulos de bases técnicas do Método 100, alongamento, aquecimento, exercícios de chão, exercícios de braços, deslocamentos e saltos. Tudo de forma prática, simples e direta. E como é um curso completamente online, você pode fazer onde e quando quiser, desde que tenha o equipamento ligado à internet, como o seu celular, tablet ou notebook. E se você está assistindo esse vídeo agora, então é porque você tem tudo para ingressar nessa nova turma.